Bem-vindos a mais um vídeo de The Last of Us Remastered para PS4 e estamos a começar do ponto que paramos. É por estar a ver que agora eu vou continuar da, da parte de onde antes para para aqui. Por isso vamos lá. Vamos lá. Esta chuvada que não nos vai impedir. De ir. E agora? Vou ser para ir por aqui nesta direção. Sabia. Não faço nada estúpido. Né, só. Fala a Ramírez, no setor 12, solicita a recolha de três errantes. Entendido. Se nos deixar sair, ir, podemos recompensar de baixo. Estou a ficar parte desta merda. Uhum. Quando é que chegam? De Dentro de minuto. essa? Nossa! E morreram os três, triple vala! Pensei que íamos só prendê-los, ou qualquer coisa assim. Carlinen enganou nos Porquê é que estamos a transportar uma miúda infetada? Eu não estou infectada. Não? Então isto é mentira? Eu posso explicar. Eu posso explicar de pressa. Olhem para isto. Não quero saber como foste infetada. Aconteceu há três semanas. Não, todos se transformam em dois dias. Não venhas com treta. Foi há três semanas. Eu juro. Mas porquê é que ela vos enganaria? ¡Arre! Só que isso por aqui, mas tá bom. Ali à frente. Depois de fazer vídeos de One Shot, de Lagoas Tovas, eu vou fazer vídeos de um One Shot Merda, baixa-se! Vai, vai! Por onde? Está ali o quarto. Passamos por aqui. Oh, merda! Outra patrulha. Escondam-se. lá fora... Como é que vamos conseguir passar por eles? Ainda não nos viu... Vamos dar a volta. O que é que vês? São transeados, Tess. Oh não... Vou deixar a garrafa para trás... Fica aí garrafa. Ah, oh, merda! Eles estão cá dentro... Tenta distraí-los. Ok. Mais longe começa Parte da minha mercadoria, não é tua, minha. Toma a cabeça. Uh <laughs> Joe. Não esteja mesmo. Dallas. Он стаяет. Ой, дай. Eu tenho um de vida, pouco de vida mas para a vida voltar então o comando é está a brilhar vermelho acho que é por causa da minha vida está baixa fiz isto aqui quando está a minha vida boa brilha verde quando fica com mais vida pode tira que será que eu mais Voltar no tempo e ver. Toda a gente já vê o vídeo. Isto aqui é uma mensagem que eu estou a deixar de um problema que apareceu. É que de repente o vídeo desta parte aqui ficou sem áudio. Eu não sei o que é que, é que se passa aqui. Deve ser um vírus ou um problema qualquer. Que eu não sei. Sei como resolver, mas bem, fica com o vídeo sem som que eu não consigo fazer. Estou aqui a falar de Estou aqui para falar de uma coisa estranha que é que de repente o seu áudio voltou do nada. Isto aqui é estranho. Pô, É lá, Oha. Agora está meio que de boa. Está complicado aqui. Não está fácil para ninguém. Será que agora posso ir? Consegui passar. E olha, viram ver minha vida? Vem! Vi. Olha, vamos ver quanto abra, que assim, eu tenho de vida. Eu consegui passar. Bem, pelo menos da chuva. Da chuva, para não ficar molhado. Hum. Olha só, Nicarma que, é que eu tenho é um tijolo! Acho que conseguimos passar por aqui. Pois, eu também acho. Sem ver se ninguém nos mata. Que eu estou com pouco de vida. Não tenho medikit... Não posso... Merda! Merda! faz mais soldados! Acho que basta um tiro e já está. Fui! Acho que não nos veem. Fiquem Desce. na sombra. Só mais um tiro já era. Só mais um. Ah não vai dar, eu não vou conseguir passar. Se eu morrer agora do jogo.. Não irão saber. provável como eu faço agora. Deixa-me a visão aqui. Agora por onde? Por ali. Ok. espera porque não está fácil. Agora é por onde? Será que é que tem de escolher? Por ali ou por ali? Vamos para ver aqui o que acontece aqui por aqui. Estamos seguros? Não. Ainda estão por aqui. Aproveito Peço. para recuperar o fogo. Joe, vê se há aqui alguma coisa útil? Tudo bem chefe. Encontrei uma peça. O que é isto? Bobo! Armas! Ah, eu queria mesmo isto. Mente aqui vou -me curar. Finalmente, o código já está a brilhar verde. Fixe, é vou explorar. Vamos lá, vamos nessa. Desce aqui em cima, através deste canto. Acho que podemos passar por aqui. Não te faz Ellie. Ok. Sigo a direção da água. Não é para ali, é para ali. para é para é ali. Vol, espera Espera, está a vibrar, a vibrar, a O está a vibrar. A vibrar! A bribar A brivar. <tos> o está... está a vibrar! A bribar Ok, já foram. Houve. qual é que era o plano? Imagina que nós te entregamos aos pirilampos e depois? A Marlene disse que eles têm uma pequena zona de quarentena com médicos ainda a tentar encontrar a cura. Sim, já ouvimos isso. Não foi tenso. E que? O que me aconteceu é... chave de encontrar uma vacina Oh, meu Deus <risos> Foi o que ela disse? Ah, acredito que sim Olha, vai à merda, pá! Eu não pedi nada disto Eu também não, Tess O que é que estamos aqui a fazer? E se for verdade? Não acredito que... E se for, Joe? Já que chegámos aqui, vamos até ao fim Já te esqueceste o que existe lá fora? Aqui, se atravessarmos a zona da Baixa, chegamos à Câmara ao amanhecer. la Esta é chegou parece que está a voar. Sim, que caráter. Então, estes são assim vistos de perto. Ah, mas que raio foi aquilo? Eu peço, viste aquilo? Sim, mas parecia estar bastante longe. Beba. Estamos seguros? Por agora. Bebe. Vamos. Agora desce-se por onde? Porra, uma queda bem grande. Ali está a Câmara Municipal. Sim, temos de contornar esta confusão. Esta é que é a Zona da Baixa? Pois era. Agora é um deserto gigantesco. Ela, mas já não é mais. O que era já não é. Aqui. Acho que acho eu que, acho que sei que no, no, no princípio de um vídeo, eu quando estava na parte da janela, tá, outro, eu estava, eu via a parte da cidade, vi este prédio grande e eu irei pôr um clipe, uma edição a mostrar, mostrar essa imagem dessa parte. Encontraste alguma coisa aí? Não. Procura. Devo fazer alguma coisa? Procurar. Fica perto, perto dela. Enquanto se procurar. Entendido. Tem-se? Ele foi despedaçado. Yeah. O corpo é recente. Isso é mau? Sim, pode ser. Não foi despedaçado, vamos ficar aqui. possivelmente despedaçado com uma delícia. O corpo é receita, então aqui é um sítio de monstro. Tanto papel, eu já só tenho papéis. Raiz de Farton, um clicador. Fogo. Mas o que é que ele tem na cara? Isto é o resultado de anos de infecção. então? Eles são cegos? Quase. Vem através do som. Como o sexo? Exato. Se ouvires uma a fazer cliques com é Assim que nos encontram. Merda. Sinto que o edifício está prestes a desmoronar. Então é melhor sair daqui. Os suplementos melhoram aqui. Olha a cabeça Não está não! O prender vai cair! Olha, vou pôr uma gota de cachete Quanto tempo é que vai demorar a cair? Não me ajuda com isto Se fudeu. Estás bem? Vamos procurar revisões Sim, eu sei que estás bem Merda ah, Isto foi finalizar o vídeo por aqui e chau até o próximo vídeo e um outro dia